A ideia do desafio de taludes surgiu no Compete Civil, que é o Congresso Nacional do Grupo Spet Civil. A Universidade Estadual de Maringá já realizava a competição, então a gente resolveu trazer ela aqui para a URGS. A primeira edição foi realizada na Semana Acadêmica em 2015. Em 2016, a competição passou a ser realizada com as turmas de mecânica dos Solos 2. Em 2017, a gente resolveu ampliar ainda mais a competição e realizar ela com todos os alunos, tanto da URGS quanto de fora. Para isso, a gente precisava de patrocínio. Foi aí que a Macaferra entrou. Eles nos patrocinaram, forneceram toda a verba para a gente conseguir ampliar, comprar mais material e também ofereceram patrocínio para as equipes ganhadoras. Então, com o patrocínio da Macaferra, a gente ampliou a competição. Atualmente, a gente tem oito grupos participando e a nossa meta é, talvez, ampliar um ainda mais. Alan, o que motivou a Macaferra a patrocinar a competição do PET Civil? É, a Macaferra, na verdade, ela é uma empresa que ela sempre teve apoiando é, atividades aonde fazem com que os alunos, eles uh, acabem pegando o gosto pela engenharia e pela engenharia de mecânica dos solos. Então essa oportunidade que a gente tem de estar aqui é mais uma forma de a gente incentivar com que os alunos se apaixonem pela mecânica dos solos, especificamente falando hoje aqui de taludes reforçados com geossintéticos. A Macafé hoje é uma indústria que ela produz várias soluções tá, de engenharia geotécnica principalmente voltando à estabilização de taludes. Como é que tu vê a proatividade dos alunos do PET em organizar a competição, buscar o apoio da, da Macaferri e tu tá aqui acompanhando hoje a realização do evento que vocês patrocinaram? A Macaferri, sendo uma da, das líderes nesse setor, ela busca, na verdade, é disseminar o conhecimento entre os alunos. Com isso, futuramente, quando eles saírem para o mercado, estiverem prontos, eles vão estar tá aptos a utilizar as soluções que a gente acaba trazendo para o mercado da engenharia, para as nossas obras. Organizar. que vocês estão vendo, de saúde alta, e trazer, dentro de uma brincadeira, né, algo que, que, no futuro, pode se tornar uma obra que vocês projetaram, que vocês estão executando. Então, para a gente, na verdade, tem um prazer vir aqui e poder compartilhar esse momento com vocês. Tá? Então, é uma campainha só que me O objetivo da competição é que os alunos construam um talude, que é um muro de solo. Eles vão reforçar esse talude com anteparos de madeira que vão simular um muro de contenção. E eles também vão utilizar folhas de jornal para simular um material geotêxtil, que é um material que dá mais resistência ao solo. Depois de construído o talude, os alunos vão aplicar carga sobre ele, e depois vão ser avaliados três critérios, que é a maior carga suportada, o tempo de construção e o material utilizado. Esses três critérios foram escolhidos porque a carga suportada é o objetivo final de uma estrutura, resistir a um, a um esforço. O tempo é porque uma estrutura tem que ser uh, construída num tempo hábil para não, não tornar a obra muito cara. E o material utilizado também vem em função do custo. Quanto menos material você utiliza numa obra, mais barato ela sai. E esse é um dos objetivos do engenheiro. Então, são esses três critérios que são avaliados para uh, fornecer a equipe vencedora. Qual é a dinâmica da competição? É uma rodada única? Vai ter intervalos? A competição ocorre em uma etapa única. Inicialmente é feita uma apresentação contextualizando tanto a competição quanto o que é um talude, o que é um solo reforçado, um muro de contenção. E após essa apresentação, os alunos começam a montagem. A montagem tem duração de uma hora, nessa hora eles projetam o talude e fazem a montagem e depois disso é feito o rompimento aplicando as cargas. O objetivo é que os alunos possam ver a influência de um muro de contenção e o uso de um geotêxtil e um talude, porque o talude por si só não resiste a uma carga muito grande. E no momento que você usa uma estrutura de contenção, que no caso é o muro e o geotêxtil, eles começam a suportar uma carga muito maior. Então os alunos podem ver de forma prática como, como isso acontece. Quando a gente percebe que, que os alunos é, eles conseguem unir a, a teoria com a prática, a gente percebe que os alunos eles acabam se se doando, se se dedicando muito mais às atividades. E hoje o, a atividade que eles estão fazendo é exatamente essa. A partir das teorias que eles estudam na de sala de aula, eles vêm aqui e aplicam isso colocando a mão na massa. Então fica uma forma muito didática de o aluno poder aprender. Esse desafio que está acontecendo hoje aqui na URGS é, é um dos desafios que a Macaferri já teve como apoio. Tá? Então na verdade a gente procura, é, não somente aqui na URGS, aqui no, no, no Rio Grande do Sul, mas a nível de todo o Brasil está apoiando e incentivando atividades como essa.